no 2023 se você ainda não montou nem sequer criou estrutura de contingência para você anunciar de forma segura e estratégica alinhada e profissional agora neste ano de 2023 tá deixando aí muita possibilidade oportunidades e também o aumento de perder o teu perfil no Facebook Ads. Olá pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mega Walls Empreendedorismo digital para quem me acompanha aqui no meu canal já sabe que eu tô com tráfico pago e também infoprodutos trabalho na internet com muito orgulho desde 2018 para compartilhar conhecimento e experiências aqui no canal com vocês e nesse vídeo de abordar sobre contingência como montar como criar esse processo de contingência para você anunciar de forma segura estratégica e profissional E por muitos atores acaba que perde teus perfis e aí depois como é que fica né para você voltar de forma mais segura alinhada então você fica perdido no tempo sem uma performance ali legal ok você perde dados porque você paga ok porque você paga por esses dados você perde por vários fatores, assim como eu perdi lá atrás. E, particularmente, eu não quero que você passe pelo que eu já passei, perdi muitas contas, perdi muitos dados, ok? E, hoje em dia, só resta experiência e conhecimento para compartilhar com vocês aqui no canal, ok? E, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês como criar uma estrutura de contingência simples a qual eu aplico desde 2020, ok? Inclusive, aqui no canal, tem conteúdos aqui sobre contingências, que é a qual eu aprendi sozinho, ok? Até porque na época, quem tinha um curso, quem sabia sobre contingência, ninguém vendia o curso, ninguém compartilhava conhecimento e experiências, tá? Então eu passei por todo um processo que é o qual, é qual eu ralei bastante, me fudi a vida inteira para poder ter esse conhecimento. Então eu quero compartilhar com vocês aqui uma estrutura que eu aprimorei, que eu melhorei, Ok? Eu vou ensinar para vocês aqui de forma totalmente gratuita aqui no canal para te ajudar. Se você já gostou da ideia desse vídeo, dessa aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixe seu like e o seu comentário que vai ser muito importante para a gente estar tá crescendo cada vez mais. O meu canal está crescendo. Eu fico super feliz, fico muito orgulhoso com isso, tá? Porque eu sei que meu conteúdo está sendo interessante, vem sendo de extrema relevância para você, então se você tá curtindo, você tá vendo porra, você tá gostando demais então compartilha, deixa o seu like, o seu comentário que isso vai me ajudar cada vez mais, então sem muita enrolação bora pra tela do meu computador que é aqui onde eu vou te mostrar para vocês aqui essa estrutura simples, que é a qual você vai aplicar e assim você vai ter mais êxito e menos duas cabeças e ter mais um processo ali estruturado de forma simples, ok? E vai evitar muito mais bloqueio e até porque no Facebook bloqueios sempre vão existir. Você não está sendo impedido de levar um bloqueio. Você sim, de fato você vai tomar bloqueio. Isso é normal que aconteça, mas a gente cria processos, cria projetos para evitar o um máximo dessas situações Ok mas isso não significa que vai fazer você ah, não vou levar um bloqueio porque eu tô aplicando o método lá que ele tá ensinando que eu vi um vídeo no canal do Miguel e lá ele ensina como você é parar de levar bloqueio isso aí não existe tá bom não existe isso você vai levar bloqueio sim tá como eu já, como eu já levei como todo mundo leva isso é normal que ocorra certo mas aqui eu quero passar para você uma estrutura que é a qual que vai te evitar de você tomar bloqueio de qualquer forma. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Se você não assistir até o final, você vai perder informação, você vai perder conhecimento... E também minhas experiências que eu obtive agora, depois de quatro anos aqui de muita relação, tá? E compartilho com vocês aqui de forma totalmente gratuita aqui no canal, beleza? Então, para vocês não achar que seja uma coisa ruim, que há muita gente ainda que fala assim, ah, dois minutos, mano, sei é o que, cara, é o seguinte, o canal eu vou sempre compartilhar, assim, quantos como este, tá bom? Que aqui é bem humano, que não existe negócio de plays, ou gurus, eu olho que a tela do meu computador, eu olho para vocês aqui no canal, tá? E aqui é uma coisa bem humana, eu quero compartilhar com vocês aqui, seriedade, profissionalismo, ok? E realmente, né, trazer conhecimento para vocês de experiência totalmente gratuito que eu quero poder ajudar muita gente aqui no meu canal. Beleza? Galera, então bora pro nosso vídeo aqui, o nosso conteúdo, que aqui eu vou te mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Bora! Eu vou ensinar para vocês o meu projeto, o meu processo de contingência para você anunciar de forma segura dentro do Facebook. E lembrando que você tem que pensar como águia. Para você ter acesso e possibilidade de estar tá aprendendo comigo essa contingência, você tem que ter visões de águia. ok? Até porque quando eu aprendi, galera, é, contingência, eu, ninguém me ensinou, eu nunca fiz nenhum curso de contingência que é grande mesmo, poderosamente, campo de batalha. Ok, aprendi tudo no campo de batalha, perdendo muitas contas de anúncios, me ferrando a vida inteira, ok. Então esse conteúdo aqui é um conteúdo mais bem direcionado para você que quer realmente quer ter uma contingência, que quer montar, quer criar uma contingência e poder anunciar de forma mais segura e estratégica e profissional dentro do Facebook, beleza? Como eu já havia dito que você precisa ter visões de águia, ok? O que, é que você precisa ter já de cara? você já precisa de ter já três perfis de Facebook tá aqui ó, no gráfico aqui temos aqui já três perfis para te dar como exemplo lembrando que nesses perfis tem que ser perfis antigos beleza se você for criar é, perfis novos se você for criar é, Facebook novos para você trabalhar cara passa 30 dias no processo de pré aquecimento. muita gente aí ensina na internet o é, um processo de sete dias, e 12 dias, 15 dias nunca funcionaram para mim. Nunca funcionou, e eu fiz tudo da forma correta para mim poder falar isso com grande autoridade, tá? Então o que mais funciona e que vem funcionando até hoje para mim é eu trabalhar o pré-aquecimento de 30 dias, beleza? Para aí depois eu criar o meu BM e assim dar continuidade na minha estrutura de perfis ali, né? De perfis organizados dentro do Facebook. Então, se você quiser também saber mais, se você quiser saber como é que faz o pré-aquecimento correto, da forma mais alinhada e profissional, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou criar vídeos para te ensinar como que você faz para estar tá trabalhando o processo de pré-aquecimento em determinado perfil do Facebook para você trabalhar no futuro e você também já começar a ter a sua contingência aqui de forma mais detalhada. Então, o que, que você precisa ter? São okay? então, três perfis, necessariamente perfis antigos beleza e dentro aqui do, do perfil que eu dei aqui ó o nome de perfil 1 perfil 2 e perfil 3 e aqui no perfil 1 você vai criar o bm1 tá digamos que você vai dar o nome aqui é de perfil criador de páginas tá e Instagram vou explicar para vocês mais na frente beleza então no bm1 você dá o nome de perfil criador de páginas e instagrams e aqui no perfil 2 vai ser o BM2, tá? Tô falando de BM, tô falando de gerenciadores de negócios, tá? E não gerenciadores de anúncios, tá bom? Quando eu me refiro a gerenciador de anúncios, para mim é uma conta de anúncio. Quando eu me refiro a gerenciador de negócios, é o BM do Facebook, tá? O BM que é onde você vai preparar ali, OK? Você vai co configurar, você vai organizar para você receber os teus ativos dentro dele. Beleza? Então no BM2 aqui, ó, tá você vai dar o nome aqui de cofre de pixel tá no bm2 é onde... no bm2 é hoje nós vamos criar aqui vamos trabalhar nossos ativos tá para a gente trabalhar na contingência aqui no perfil 3 que é o bm3 você vai dar o nome aqui e perfil anunciante é aqui onde está mágica onde esse bm vai estar tá fazendo tá todo o projeto todo o processo acontecer de campanhas de anúncios beleza detalhadamente mesmo devagarinho é para você entender beleza o BM1 tá o que é que você vai ter aqui dentro do BM1 aqui dentro do BM1 você vai criar as tuas páginas tá que vai ser a tua fanpages porque okay? porque toda conta de anúncio precisa de ter um fanpage obviamente e é nela que você vai estar tá vinculando tá o teu Instagram principalmente Ok, se você tiver aí sem Instagram pode estar tá colocando coloque 10 5 6, cara a quantidade que você bem quiser eu mesmo eu tenho outro Instagram Beleza então aqui na minha estrutura que eu mostro para vocês aqui como exemplo mas você pode colocar aqui vários tá eu coloquei dois aqui ó tá aqui são duas páginas nesse BM1 que é o criador de páginas você vai estar tá criando aqui as suas páginas tá suas páginas e virgulando as contas de Instagram e ponto somente isso Beleza? Somente isso. E aqui já no BM2, você vai estar tá criando aqui dentro dele aqui, o seu Pixel. Então, você vai dar um nome aqui, ó, Cofre de Pixel, tá? No BM2, beleza? Cofre de Pixel, tá? Aqui no BM2, que vai ser o Gerenciador de Negócios, tá? Vai ser o seu BM2, que é o Gerenciador de Negócios 2, beleza? Que você deu o um nome aqui de perfil Cofre de Pixel, beleza? Então, Cofre de Pixel... Somente você vai criar aqui os pixel certo? Teu pixel aqui, beleza? Somente pixel e nada mais. Você não vai colocar aqui Instagram, você não vai criar página, você não vai fazer nada disso. Você não vai é, verificar domínio, nada disso. Você somente vai criar os seus pixels, beleza? é aqui onde você vai estar tá protegendo aqui os dados, né? Que você vai estar tá investindo grana. E quando você investe em grana, gente, vocês estão comprando dados. Quando você investe em dado é grana. É por isso que nós estamos criando aqui, ok? Essa contingência para você não estar tá perdendo e você não correr o sério risco de perder aí, ok? É os dados que você está pagando por eles, certo? Então, nesse BM aqui, nesse gerenciador de negócios. Somente, somente, somente, que é o cofre de Pixel, somente pixels, somente Pixel e nada mais. E aqui, logo mais, do perfil 3, você vai ter aqui o gerenciador de negócios 3, que é o BM3, beleza? Que aqui você vai dar o nome de anunciante, e aqui é onde você vai estar tá entendendo agora o jogo. Você vai entender o, o processo. Aqui você vai criar somente as contas de anúncios, tá? Somente contas de anúncios. E lembrando que seu perfil de Facebook, ele sendo antigo, tá? Você vai criar o teu BM aqui, ele também é antigo, obviamente, tá? Você vai ter possibilidade de criar até 5 contas de anúncios, tá? Eu coloquei aqui 4 aqui como exemplo aqui para você, ok? Que conforme aí, se você não conseguir criar é, cinco contas de anúncios, mas você vai estar tá criando aqui uma, tá? E conforme você for anunciando, você vai ganhando mais confiança do Facebook. O Facebook vai te liberar até cinco contas de anúncios. Vamos juntar todos esses ativos, ok? Pra gente formar apenas um ativo para segurança né, de nossas campanhas, beleza? Então você vai pegar aqui agora, ó, ok? O BM1 que você criou a tua página e vinculou o teu Instagram, ok? Você vai compartilhar, certo? Você vai compartilhar com o BM3, beleza? Você vai compartilhar tudo que você tem que você criou aqui no perfil 1, tá? Você vai compartilhar, certo? Você vai compartilhar Aqui com o perfil 3, ok, para você vincular a tua conta de anúncio a tua página. Você vincular a conta de anúncio no Instagram, beleza? Show o perfil 2 tá? que vai ser o gerenciador de negócio. 2 aqui que é o cofre de pixel, beleza? Você vai compartilhar aqui com o perfil 3. Tá? o pixel somente o pixel ok você vai compartilhar somente o pixel compartilha o pixel e você vai ter acesso aqui tá aqui no teu bm3 ok você vai ter acesso agora já a tuas páginas o teus Instagram e mais o pixel beleza estamos formando só apenas um ativo beleza e logo mais aqui em seguida aqui a gente completamos tá é a nossa conta de anúncio e assim que nós formamos, tá, esse perfil aqui, ok? A gente já temos aqui, já dentro aqui, ó, nós já temos aqui nossa estrutura de anúncios, tá? Aqui dentro, é dentro dela que vai estar o teu domínio já verificado. É dentro dele que você vai estar criando aqui os teus eventos, beleza? Você vai estar vinculando o pixel, a conta também do Instagram e as páginas que você tem no teu BM, tá? E as páginas que você criou também na tua outra BM que vai... E aqui dentro dessa estrutura que você vai estar com todos os teus ativos preparados, beleza? Que aqui vai estar dentro dela já criada, nessa estrutura, o teu domínio que você já verificou, os eventos que você vai estar criando, o pixel, as páginas, as fanpages que são as suas páginas que você criou, ok? E vinculação do teu Instagram também, beleza? E feita dessa forma, dessa maneira, você já criou a tua estrutura completa para você estar anunciando de forma mais segura beleza essa é a estrutura de anúncio tudo dentro de uma única conta de anúncios Beleza dando aqui um um overview pegando aqui esse overview aqui tá você tem aqui ó beleza no perfil um você tem aqui BM2 aqui no perfil um você tem aqui BM1 que é qual dentro do BM1 você vai ter suas páginas Ok que você vai estar tá criando páginas e vinculando as contas de Instagram beleza e aqui no perfil 2 tá que vai ser o seu gerenciador de negócios 2 beleza você vai estar tá criando aqui dentro o teu pixels tá? aqui você vai dar o nome de cofre de pixel somente cofres de pixel e nada mais aqui é somente pixel beleza e o perfil 3 que é o gerenciador de negócio 3 ok que é o bm3 é aqui que você tem todos os seus ativos unidos tá bom você trouxe ó você trouxe é páginas beleza no perfil 1 você vinculou aqui no 3 tá com o perfil 3 beleza Você vinculou aqui no bm3 e tudo que você criou aqui ou criar tá aqui dentro do bm1 que são a, as suas páginas vinculação de Instagram você vai estar tá compartilhando beleza aqui com o perfil 3 beleza que vai ser no bm3 então o bm3 ele vai receber as tuas páginas e os teus Instagrams e a conta de anúncio. Logo mais aqui no perfil 2, que tem é o teu gerenciador de negócio 2, ok? você vai estar tá dando o nome dele com o nome... Com o nome cofre de pixel, aqui somente os pixels, né? Você vai estar... Tá, somente os pixels, né? De teu negócio, beleza? E você vai vincular também... Você vai vincular também, beleza? Tudo aqui no perfil 3, beleza? Tudo no gerenciador 3 aqui, ó. No gerenciador de negócios 3, beleza? E unindo tudo isso aqui... E unindo tudo isso, você vai ter uma estrutura já preparada, beleza? Somente compartilhando ativos, ok? Você vai compartilhar tudo. Tudo que você exatamente criou aqui no perfil 1 e no perfil 2, ok? Você vai estar tá compartilhando aqui no 3, beleza? Então, por quais motivos? Por que, que eu uso executei, que eu crio, que eu faço mesmo contingência, nessa seguindo, seguindo essa mesma estrutura? Por quê? Galera, é o seguinte, galera, porque se eu no BM1 aqui, eu criar alguma conta de anúncio, eu trabalhar, é, os ativos tudo junto nela, tem como você fazer? Tem, tem como você, você, tem como você anunciar? Tem como você fazer? Tem, tem como você anunciar? Também tem. Mas, é, o risco é muito grande, a chance, a probabilidade de você estar tá perdendo aqui é, teus, os seus ativos, tá? Até As campanhas é muito grande, o risco é maior de tomar bloqueio, beleza? Então, quando eu, eu, eu não faço aqui, não crio tá conta de anúncios aqui dentro do BM então isso já tem já uma chance né, menor de perder é, que eu perca beleza esses BMs certo e por isso que eu direciono tudo para uma única BM tá por exemplo se eu perder alguma conta de anúncio aqui dentro tá se eu perder Ok o meu pixel fica salvo ele fica tranquilo aqui ó beleza meu pixel ele não vai ser interferido porque meu pixel não é do 3 Beleza? O meu Pixel é do BM2, por exemplo, tá? O meu Pixel é do BM2, então se eu, tomar algum, se eu tomar algum tipo de bloqueio, tá? O meu Pixel não vai ser afetado, beleza? Não vai ser prejudicado de forma alguma, tá? Por quê? Porque o meu Pixel, ele não é do BM3, tá? Ele é do BM2, beleza? Eu só apenas criei aqui ele aqui no BM2 e eu compartilhei com o BM3, beleza? Então, outro ponto aqui importante também. A minha página, ah, eu tomei alguma restrição na página. Então eu posso afetar a minha conta de... Então, eu posso afetar a minha conta de Instagram, eu posso afetar o meu pixel e tudo mais. Nesse meu caso aqui, eu não vou afetar nenhum dos meus ativos, por quê? Porque esse BM aqui, ó, que é o qual eu criei, a minha página aqui, viplo meus Instagrams, tá? É de um outra BM, não é, é dessa BM3 aqui, ó. Tá? Então, as chances, a probabilidade de poder perder algum, algum ativo aqui dentro é muito pouco, tá? Você não vai perder assim, beleza? Agora, quando você é aqui, ó, quando você perde, por algum motivo que você perde a tua conta de anúncio aqui, ó, aqui no perfil 3, tá? que vai ser o BM3 aqui, ó, se você perder a sua conta de anúncio, por exemplo, beleza? Você pode estar desvinculando também facilmente o teu pixel, ok? Você pode estar desvinculando os teus Instagrams que você tem aqui. Tá, você pode estar desvinculando também as suas páginas tranquilamente sem afetar em nada, beleza. E quando você usa no mesmo perfil, tudo, tudo, tudo tá a, a chance de você poder perder e também de começar do zero é muito grande, certo? Então, não comece dessa forma, não faça dessa forma, porque isso vai te prejudicar bastante. Eu recomendo que você siga essa estrutura. Se você ficou com alguma dúvida, aqui deixa aqui embaixo, porque isso vai ser muito útil para mim poder te ajudar. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários que posso estar tá explicando com mais clareza aqui um novo conteúdo para te ajudar aqui no canal, beleza? Tem um novo conteúdo específico que eu posso estar tá te agregando e acrescentando mais para vocês aqui no canal. Beleza?